Não mente Vamos complementar com esse outro tarot E, continuando... Capricórnio. A primeira carta do tarot é essa não mente, que fala de se esvaziar para se encontrar. Não há nenhum lugar para ir antes de olhar para dentro e se enxergar nessa imensidão interior que é você. Esse é o ponto de partida para entender o que está acontecendo fora de você, principalmente em ambientes que envolvam outras pessoas e você tenha que lidar com elas, seja no trabalho, na família ou naquele curso que você quer começar, mas não se sente bom o bastante, que tal tirar essa força de dentro de você e partir para a ação? Porque o poder de decisão está em suas mãos, de pegar esse potencial criativo recheado de ideias inspiradas que te faça criar ou investir naquilo que você vem pensando. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. renovação renovação tem tudo a ver com carta número 1 um, carta número 1 um, carta de novos começos também são energias renovadas as energias precisam ser renovadas ciclos se encerram para que outros se iniciem com vigor e vitalidade aceite com gratidão, essas mudanças que o universo está te trazendo, certo? Gratidão.